Olá, de volta aos problemas de partilha, vamos ao problema 2. Hoje a idade do pai de Beatriz é o dobro de sua idade. Qual é a idade de cada um deles se a soma de suas idades é igual a 57 anos? Então, embora pareça um pouquinho mais complicado quando você lê assim, parece um pouco mais confuso, mas você vai ver que esse problema aqui tem exatamente a mesma ideia que a gente usou no, no problema anterior. A gente vai ver que o pai da Beatriz e a Beatriz têm idades diferentes, é claro, já que o pai dela é mais velho que ela. Tá? Então, está falando que, hoje, a idade dele, do pai, é o dobro da idade da Beatriz. Portanto, digamos que a Beatriz tenha 15 anos, o pai dela tem o dobro, então, o pai dela tem 30. Então, digamos que a Beatriz tenha 20 anos, então, o pai dela tem 40. Então, a gente já sabe que, se eu sei a idade de um, eu já sei a idade do outro. Então, se eu sei a idade da Beatriz, a idade do pai é o dobro. O que eu sei, o que eu quero descobrir, cada uma das idades dela, o que eu sei é que a soma das idades é 57. Então, juntos, juntos, o pai e a Beatriz, se você somar as idades deles, tem que dar 57 anos. Tá? Então, eu já sei que a gente pode pegar 57 e fazer uma divisão disso. Mas não adianta a gente querer fazer de novo, o mesmo caso que a gente teve no problema anterior. Querer pegar o 57 e dividir em dois, já que vai ser uma idade para o pai e uma idade para a Beatriz. Não vai dar certo porque a gente já sabe que a idade entre o pai da Beatriz e a Beatriz não é igual, eles não têm a mesma idade. Né? Então, o pai dela é mais velho que ela, o pai dela tem uma idade maior do que a dela, e é justamente o dobro da idade dela. Tá? Então, nós vamos começar a escrever isso aqui. Vamos fazer isso aqui assim. ó. Vai lá. É. Vou pegar aqui. Pode ser essa cor mesmo. Então vou colocar aqui o pai da Beatriz e a própria Beatriz. O que nós sabemos é o seguinte. O que nós sabemos é o seguinte, tá? Nós sabemos que o pai dela tem o dobro da idade dela. Então, eu vou pegar esse problema aqui e vou dividir ele em partes, tá? Então, nós vamos fazer uma partilha, que é dividir em partes. Nós vamos dar uma parte para a Beatriz e nós vamos dar duas partes para o pai da Beatriz, porque o pai dela tem o dobro da idade dela. Tá? Então, se a gente fosse pegar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, representar por um desenho, se eu fosse pegar aqui um retângulo para representar a idade da Beatriz, eu vou colocar, se a idade da Beatriz é esse retângulozinho aqui, a do pai dela, eu vou ter que colocar dois retângulos idênticos ao que eu dei aqui para a Beatriz. Tá? Então, se a Beatriz aqui ela tem a idade representada por um retângulo, o pai dela tem dois retângulos iguais ao que a gente deu para a Beatriz. Tá? Então, você percebe que ele se trata de, na verdade, três partes, ou três retângulos. Tá? Então, eu vou pegar 57 anos, então, vamos colocar aqui esses três retângulos, vou colocar aqui. Ó. Digamos que esses três retângulos, vou colocar um do lado do outro, represente aí a idade dos dois somados. Né? Vou colocar aqui, vou pegar aqui mais um. Aqui. Então, um, dois, falta o terceiro três, três retângulos, vou colocar um do lado do outro. Então tá aí. Se isso daqui, eu vou dizer que isso daqui, tá? Então vamos pegar isso aqui. E vou dizer que esses três retângulos aqui, esses três retângulos aqui representam as idades tanto de Beatriz quanto de do pai dela, tá? Então a gente tem aqui três bloquinhos que representa a idade deles. Então se eu pegar aqui a idade da Beatriz, um bloquinho com a idade do pai dela, tem dois bloquinhos, isso aqui tudo tem que ser 57 anos, tá? Ou seja, 57 anos eu posso colocar em três bloquinhos. Cada bloquinho eu quero que tenha o mesmo tamanho, que seja igual, né? Cada bloquinho vai ser igual. Ou seja, a gente vai pegar 57 e dividir isso aqui em três partes. Então, a gente tem duas partes para um, uma parte para a outra, então, a gente vai pegar isso aqui e dividir em três partes, tá? Então, a gente vai pegar 57 anos e dividir por três. Logo, vamos fazer isso, então eu vou fazer aqui 57 dividido por 3, tá? Então, vamos começar essa divisão, vamos fazer isso aqui. Ó. Nós vamos pegar aqui primeiro a casa da dezena, aqui 5. 5 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, e aí a gente vai ver que sobra 2 aqui, 5 menos 3 é 2. Então, continuando a conta, eu vou agora buscar esse 7 aqui, vou baixar ele, Vai ficar 27, tá? E aí, vai ficar 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 3 dá 27. E aí, terminou, o resto da conta foi zero, deu para a gente dividir certinho. 57 dividido em 3 partes dá cada parte valendo 19. Então, a gente já sabe isso aqui. Ó. Podemos escrever isso daqui. Eu vou ter uma parte aqui valendo 19 anos, a outra valendo 19 e a outra valendo 19. Ou seja, três partes iguais, cada uma delas valendo 19. Mas aí, a Beatriz vai ficar com uma parte só. Então, a Beatriz vai ficar com um bloquinho de 19. O pai dela vai ficar com dois bloquinhos de 19. Tá? Logo, a gente já pode escrever aqui então, que o pai da Beatriz ele tem duas vezes 19. 19 mais 19, o pai dela tem 38 anos. Tá? Então, o pai da Beatriz tem 38. Já a Beatriz tem um bloquinho só, com 19, então a Beatriz tem 19 anos. Então, se você é, somar as idades deles, 38 com mais 19, você vai voltar no 57. E, desse modo, o, a idade do pai é justamente o dobro da idade da Beatriz. tá? Então, é isso aí. A gente resolveu problemas de partilha nessa habilidade né, que a gente está trabalhando. Problemas de partilha, que é fazer uma divisão em partes, e não necessariamente essas partes têm que ser iguais. No nosso caso aqui, a gente viu que um, o pai da Beatriz ficou com o dobro da idade dela, né? então, ele ficou com duas partes e a Beatriz ficou com uma parte só. Então, a gente resolveu esse tipo de problema, que são problemas de partilha. Fizemos problema 1 um, e problema 2 para tentar deixar o mais claro possível. A gente se vê aí nas próximas videoaulas. Tá? Um abraço para você, até mais, valeu!